É este ícone vermelho, com a câmara, que diz começar um vídeo em direto. Uh, então, esta câmara sem fios uh, permite transmitir, neste caso, para esta função. e Eu achei uhum. particularmente interessante, a câmara não é nova, já existe há algum tempo. Como vês, a qualidade é excelente, não é? Uhum. Então, agora vou fazer transmitir em direto. 3, 2, 1, ok, estamos já live. Podíamos, podíamos movimentar a câmara, oh, cá está. Uh, podia colocar num tripé de uma câmara de filmar e movimentar a câmara. Se eu uh, clicar neste símbolo, eu consigo escolher a webcam. Então, no meu caso, tenho aqui três câmaras. Adec, Teradec Video, que permite transmitir em direto para o Facebook ou o YouTube, sem nenhum computador. Apenas ligo o HDMI à câmera, uh, ferramentas de publicação, vídeos, aparece lá em direto. Uhum. A grande vantagem deste método é que permite ligar a qualquer sistema, softwares de transmissão, como é o OBS Studio, o Aircast Pro, que são softwares muito bons. E aqui tem o um código para ligar esse software. Obrigada, Vasco.